Em seguida, já passo para a sua breve saudação, o companheiro Rafael Martinelli, do Comando de Greve, da CGT, para a sua saudação. Bom, Boa noite, companheiros e companheiras. Quero saudar aqui toda a direção, os meus meninos do Jango, né, que eu, eu era amigo do Jango, todo mundo sabe disso, até o partido, eu como comunista, né? Tinha, o partido tinha sumis da minha amizade com o Jango, porque o Jango tinha alguns problemas, isso entre nós. Tinha algum problema, ia no comando geral do trabalhador Martinelli. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Falava comigo, Jango. Era assim essa amizade que a gente tinha. Por isso que é, é, é uma coisa admirada por todo mundo. E vocês sabem, está aqui a UNE, né? Eram os revolucionários, eram de briga, era de briga com o Jango. Então, o Jango, para nós, do Comando Geral dos Trabalhadores, que eram de esquerda, que lutavam por reforma de base, por reforma agrária, com todos esses problemas, Quer dizer, nós tínhamos todo, todo o apoio do presidente da República. Não é que ele mandava fazer, nem nada, que o Jango fechava os olhos. A direita falava isso e pressionava o Jango. Pressionava mesmo com o governo, como, porque o Jango era muito liberal nesse problema. Não, não reprimia, vamos dizer, o movimento sindical, o movimento camponês. Então, foi um período difícil na, na, naquele período, porque a minha experiência dizer, de ditadura Vargas e ter a renúncia de Jânio e o diabo, todas essas coisas de luta que a gente travou, né? mas a, eu, eu, eu vim aqui de qualquer maneira, eu estou meio doente esse ano todo, né? mas eu vim de qualquer maneira porque é o Jango, era o meu amigo, meu companheiro. Então, é isso que eu quero transmitir ao povo de, vamos dizer, de, que está assistindo, quem era Jango Olha... Eu, eu era dirigente ferroviário nacional, parava essas coisas pela reforma de base, pela greve, mais sindicato, todas essas coisas eu parava para Brasil. Eu já aguentava todas as minhas paradas, e daí? A repressão queria que, que viesse em cima do, da, da direção dos ferroviários para prender para bater, né? isso que era a repressão. Mas eu não tinha, com o Jango eu tinha essa amizade e ele aceitava as coisas porque não é o problema do Jango. O Jango era um homem, era um coração, era um amigo, era aquilo que, que eu sentia como irmão, está entendendo? Então essas coisas a gente, não é que a gente aproveitava como esquerda, né? mas a gente, por exemplo, na minha categoria era 200 mil ferroviários, tinha 18 tabelas de salário. Eu, eu falo para o Jango, Jango, o maquinista que é aqui em São Paulo é no Rio Grande do Sul, é em Pernambuco, é Rio Grande do Norte. Porra, por que tem 18 salários de maquinista? pô. maquinista é aqui é lá. Eu vou lutar por uma tabela única, a sabala, um salário único da tabela. Então, ele falou coisa, esse é problema teu, Martinho. <risos> ah, então parei, fez a greve e tudo mais, e a rede engoliu a tabela única para todos os ferroviários. Então essas coisas, né? Então... São coisas que a gente arrancava do Jango. E o problema de sindicato. Sindicato no campo, nós éramos. Nós éramos dentro da cidade. Mas a gente ia no campo criar sindicato camponês, pô. Não era proibido, não. Mas a, a repressão gostaria que fosse proibido, que nós fosse, né? Então a gente ia educar o camponês como se organizar. como E aquelas coisas, nossa, que a gente. Então o Jango tinha todas essas coisas. Tudo, tudo isso. Eu me lembro quando. Ele veio, né? Quando a renúncia, a renúncia do, do, do Jânio Quadro, né? Ele veio, né? Pelo tá viajando, correndo, chegando nos Estados Unidos até chegar no Brasil. Quer dizer, essas coisas, nós acompanhando tudo e fazendo grave pela porta do jogo. Depois obrigaram ele a ter a, a não como presidente, né, era como criaram outro é. então nós fizemos depois greve para ele ser o presidente novamente e ganhamos né e fizemos a greve geral e ele voltou a ser presidente entende? então essas coisas é, é, é, é a vida que era o Jango Goulart então essas coisas que eu vejo eu, eu visitava o Jango quando o era menino, ele lembra dele. Então são coisas que é dia de, de amizade. Então o Jango foi um presidente. Algumas gente perguntam pela minha experiência, pelo meu tempo: né? Martinelli, que, que que presidente você achou melhor no Brasil? quê. falei: Porra, foi o Jango, porra. Porque o Jango era amigo, pô. era o cara que sentia, sabia os problemas brasileiros, sabia problema social, ele tinha amor. Quer dizer, essas coisas que, que, por isso, eu fiz questão de vir aqui e dar minha palavra, porque eu não estava ouvindo as palavras dos trabalhadores. Eu estou comunicando como, como membro do Comando Geral dos Trabalhadores, que parava esse Brasil, parava tudo, parava tudo. Então, eu saúdo, saúdo essa homenagem ao Jango, que merece... Todo o respeito histórico, histórico, que o Jango vai ter, sempre ser o homem, o melhor presidente que teve o Brasil. Obrigado. Obrigada, companheiro Rafael.